Agora que a gente já sabe a ideia do conceito de campo, okay, vamos falar de um campo em particular que nos interessa, para começar, que é o campo elétrico. Vamos olhar aqui, então, o campo elétrico. Né? Na aula passada, a gente viu que o campo elétrico como campo, ele é um campo vetorial, ou seja, ele é uma função vetorial de coordenadas de um certo ponto no espaço. Okay? E vamos entender como é que a gente chega, então, ao campo elétrico em particular. Vamos começar com o um sistema de coordenadas aqui e vamos pegar duas cargas, uma carga Q e uma carga Q'. Okay? A minha carga Q ela tem uma posição que eu vou chamar de R, a posição dela é dada por, por esse vetor R, a posição da carga Q' é dada pelo vetor R'. Se eu vou escrever a força entre Q e Q', eu preciso escrever também o vetor que separa Q e Q'. Então, é esse cara daqui, que é R' menos R. Ok? Então, agora eu vou pegar... Né, quando eu calculo R' menos R, eu estou dando a posição em que essa, carguinha, essa carga Q' aqui está em relação à carga Q. Então, vamos calcular qual é a força que a carga Q exerce sobre a carga Q'. Tá? Então a gente parte da lei de Coulomb, a lei de Coulomb é escrita, é escrita da maneira usual, vocês já devem estar, inclusive, ficando carecas de tanto ver a lei de Coulomb, né? daqui a pouco vocês vão sonhar com a lei de Coulomb. E essa carga, querinha, a gente vai chamar, a gente vai dar um nome especial para ela, a gente vai chamar de carga de prova Por que, que a gente chama de carga de prova Porque eu posso querer saber quanto é a força em cada ponto aqui do, meu, do, do, do espaço, quando a, quando a minha carga Q' tiver a uma certa, uma certa, um, certo, um certo vetor de deslocamento R' menos R da carga Q. Então né, a gente vai chamar essa carga de carga de prova. Como tudo que me interessa é a posição da carga Q' relativa à carga Q, eu posso simplificar um pouco o meu problema, transladando o meu sistema de coordenadas para botar a origem sobre a carga Q'. Lembra lá do problema, do problema que a gente tinha, né? Um, um, um elétron com dois prótons ali perto dele, né? E aí, a gente botava, malandramente, a gente colocava o, o, o sistema de coordenadas com a origem em cima do elétron. Porque aí, né, a, o sistema, o, o, a matemática até simplificava um pouquinho e tudo mais. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos transladar o nosso sistema de coordenadas para que a origem caia sobre a carga Q. E como eu quero a força sobre Q', agora. Meu, como a minha, a minha carga Q está sobre a origem, R é igual a zero. E agora a posição da minha carga Q' é dada simplesmente por R' menos R, mas R é zero. E agora né, eu vou então chamar R' menos R de R'. Okay? Agora eu vou medir todas as, as distâncias a partir da minha carga Q. E agora a lei de Coulomb fica, mais, fica bem mais simples de, de, de se olhar. ok E... Se a gente pegar agora nossa lei de Coulomb escrita para essas cargas q' e q e dividir os dois lados da equação por q', então né, eu peguei esse lado da equação dividi por q'. Para manter a igualdade eu tenho que dividir esse cara aqui também, então divido os dois lados por q'. Ora, esse módulo de q', na verdade eu estou dividindo por módulo de q', tá? É, esse módulo de q' cancela com esse e eu fico com essa, com essa equação aqui. Parece que não é nada, mas é bastante. Por quê? Porque esse, essa grandeza aqui, a força que a carga Q exerce sobre a carga Q', dividido pela, pela carga Q', é justamente o que a gente chama de campo elétrico. Okay? E agora, se a gente olhar essa equação aqui, a gente vê o seguinte. Para uma carga pontual... Uh, o meu campo elétrico é dado por K, módulo da, da, da carga Q, dividido por r ao quadrado. Mas a gente lembra, o campo elétrico é um campo vetorial. Então, esse cara daqui, quando eu escrever desse jeito, E de x, y, z, eu estou falando, na verdade, do módulo do campo elétrico. E olhando para essa equação aqui com, com bastante atenção, o que eu vejo é o seguinte. O campo elétrico não depende do valor da carga Q'. Porque se você olhar aqui, aonde está aparecendo Q' aqui nesse lado da equação? Não aparece. Ele depende, no entanto, do valor do módulo da carga Q. Se a carga Q for zero, se essa carga Q é aquela carga que a gente colocou na origem do sistema de coordenadas, né? ou que, melhor, a gente transladou o sistema de, coordenagem, de coordenadas para ele estar tá com a origem sobre a carga Q, se a gente olhar para essa, essa equação aqui, a gente vê que se Q for igual a zero, meu campo elétrico é zero. Então eu preciso, para ter um campo elétrico, eu preciso de uma carga elétrica. Okay? Essa carga elétrica que produz o campo elétrico é o que a gente chama de carga-fonte. Okay? Então todo campo elétrico depende de uma fonte, que é uma carga ou um conjunto de cargas para que ele exista. E não depende do valor de tá? E agora se a gente multiplicar os dois lados de novo por linha, né? Agora na verdade, né? Agora eu pego e, e, e, e multiplico esse lado daqui porque linha esse lado aqui por linha. Ora, esse lado aqui é simplesmente a força que a partícula, que, que a minha carga de prova que linha sofre. Ele depende da, de x, y e z. Por quê? Porque módulo de r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ok? E então agora eu tenho que a força elétrica sobre uma, carga, sobre uma carga Q' qualquer é o módulo da carga Q' vezes o campo elétrico na posição x, y, z, onde ela se encontra. Apesar da gente ter derivado isso, essa relação, para uma carga pontual, essa é uma relação que vale sempre, tá? Sabe-se, uh, pelo menos empiricamente, que isso é verdade para qualquer carga Q' e para qualquer campo elétrico uh, é, ok? Na próxima, na próxima aula, eu vou chamar a atenção para alguns aspectos bastante importantes sobre o campo elétrico que a gente vai, que a gente vai chamar a atenção para aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre, sobre esse campo.